Ghost Recon é um excelente jogo, como vocês sabem, ele tem muitas possibilidades, mas e se eu disser a vocês que eu descobri algumas coisas que deveriam estar nesse jogo e que por algum motivo nós nunca vimos? Vamos lá entender melhor isso. Ok. Dois Guerreiros, eu sou o William Ruff, e hoje eu estou aqui para falar com vocês mais uma vez sobre Ghost Recon Breakpoint, mais precisamente sobre algumas mecânicas do jogo que aparecem em trailers oficiais aí, mas que nós nunca vimos no jogo de fato, né? em nenhum update. E o que mais chama a atenção aqui é que se essas coisas elas estivessem de fato no jogo, com certeza ele seria bem melhor, né? bem interessante isso. Eu vou mostrar tudo aqui a vocês, mas antes, aos novatos por aqui, sejam todos muito bem-vindos. Vocês acabam de ser recrutados para o nosso exército. Já se inscreve aí para poder não perder os próximos conteúdos. E você que está aqui conosco nessa luta, já acompanha o canal, já conhece o trabalho que é feito por aqui, considere se tornar um membro, beleza? Assim você vai estar tá ajudando bastante com esse projeto e ainda vai ganhar alguns benefícios aqui bem maneiros, beleza? Foco na missão e vamos para o vídeo. Quem quer rir, tem que fazer rir. <risos> então, senhores, uh, nos últimos dias aí eu postei esse vídeo aqui, mostrando um curta-metragem de Ghost Recon Breakpoint, muito pouco conhecido pela comunidade, principalmente a comunidade brasileira. Foi um vídeo que não teve muitas visualizações quando foi lançado, não sei por que motivo. Mas eu fiz a minha parte aqui de espalhar um pouco mais o conteúdo e fazer com que algumas pessoas que não conheciam pudessem conhecer, beleza? Foi um vídeo que fez parte da campanha de marketing do Breakpoint. Foi um material que ficou muito bem feito, diga-se de passagem. Mas teve uma coisa interessante, porque enquanto eu reassistia esses trailers, eu acabei notando que tem algumas coisas que aparecem nesses trailers que nunca chegaram ao jogo, de fato. Mesmo depois de inúmeras atualizações, vocês sabem. Beleza, eu tô aqui com o Live Action aberto, vamos dar uma olhada nele. Tá bem bonito, né? Lógico, isso nem preciso dizer. Inclusive, se você não viu o vídeo que eu fiz aqui falando sobre o Live Action, dá uma olhada lá. Vou deixar no card aqui em cima. Vamos começar aqui com esse tablet que a Fury interage aqui nesse momento. Isso aqui no jogo seria muito útil, principalmente para imersão, né? Nosso mapa tático, por exemplo, ele poderia ser mostrado aqui nesse tablet. E aí quando nós acionássemos ali o, o mapa tático, ele poderia aparecer numa animação com o tablet na mão e tal. Como acontece com o Uncharted, por exemplo, quem jogou aí vai lembrar. No caso, o Drake ele usa uma agenda, né? Mas enfim, vocês entenderam, seria mais ou menos a mesma animação, né? Quando a gente apertasse o botão ali, o Nomad ia sacar o tablet e a gente ia poder visualizar ali em primeira pessoa. Aqui a gente pode ver uma coisa super interessante, que é um CQC diferente, né? usando as armas. No jogo a gente já tem um CQC padrão, né? usando as mãos limpas ou usando as facas, normal. Mas seria muito bom se a gente tivesse esse tipo de combate meio estilo John Wick também, né? Então, o Nômade aqui fazendo esse CQC super estiloso. Muito maneiro, isso aqui ficou muito bom. Não sei por que motivo isso aqui não apareceu no jogo. Olha aí o vacile também fazendo um CQC diferenciado aqui. E aqui conforme vai avançando, dá pra gente ver também a Fury fazendo muito mais movimentos maneiros do que os que a gente tem no game, né? Normalmente. Primeiro ela remessa uma faca no wolf aqui. Na sequência ela já contra-golpeia dois wolves ao mesmo tempo. Negócio meio Assassin's Creed assim, double kill. Isso na gameplay ia ficar... Uma coisa incrível, um botão dedicado ao contra-golpe, sabe? Vinha um inimigo lá para poder tentar te abater no CQC e tal. E você contra-golpeava ele. Isso ia enriquecer muito o CQC do jogo, né? Além do que a gente ia ter várias outras animações sem falar na praticidade que seria poder arremessar facas. A gameplay ficaria muito mais dinâmica com isso. Aqui tem mais um pouco desse CQC diferenciado aí, muito melhor do que as animações que a gente tem no game. Olha aí, ficou muito bom mesmo. É engraçado que a gente já tinha visto e revisto esses trailers e a gente acabou não pontuando né, essa coisa, aí, não falando a respeito. Aqui mais um arremesso de arma, mas agora com a própria arma de backup. Isso ficou meio que uma galhofa, uma zoeira aqui, mas poderia ter uma mecânica para arremessar qualquer item, como o caso do Hitman, por exemplo. Que é uma mecânica nativa do jogo e que é muito boa. E aí a gente podia usar tanto para distrair algum inimigo, ou para causar dano mesmo, por menor que fosse, para desorientar o inimigo, sei lá, qualquer coisa do tipo essa mecânica aqui de arrastar os corpos, ela seria muito, mas muito útil no jogo, porque para poder carregar os inimigos ou os parceiros, né, nas costas, demora um certo tempo para poder você pegar. Inclusive, isso é alvo de críticas até hoje. Muita gente ainda fala, pô, leva muito tempo e tal sei se você já tentou colocar alguém nas costas para poder levar de um lado a outro, mas realmente não é a coisa mais fácil que existe, por mais prática que você tenha nisso. Então eu acho que sim, que tem que levar um pouco mais de tempo mesmo, até para poder não ficar, sabe, sem noção, não ficar uma coisa tão arcade. Mas eu acho sim que deveria ter uma outra opção mais rápida para poder a gente fazer isso. E aí entraria essa opção de simplesmente puxar o corpo, esconder onde quisesse esconder ou levar para um ponto seguro, sei lá, mas de uma forma mais dinâmica, né? mais rápida, se você não tivesse muito tempo para poder fazer isso. Aqui a gente vê uma coisa que foi muito pedida durante todo o tempo de vida do jogo e que nunca chegou de fato, que eram as lanternas táticas. Isso aqui ajudaria muito, principalmente em áreas que o OVN estoura demais, né? áreas que tem iluminação demais num ponto e pouca iluminação em outro. Você tem que sair é, estourando todas as lâmpadas para poder ficar uma iluminação mais homogênea ou uma falta de iluminação né? no caso. Mas uma lanterna tática ajudaria muito nesses momentos aí. Olha isso aqui, já indo para o final do trailer, né? Tem esse momento aqui que eu percebi que tem o Fix que tá a, a, apoiando o Vasily no ombro. Isso aqui também seria uma mecânica muito boa, né? Porque o parceiro ele continuaria apoiando com fogo e a gente poderia sair ali com os dois meio que ativos ainda no combate, né? Seria muito bom também. É, evidente que tudo isso que eu trouxe aqui foram só observações mesmo sobre esses curtas aí do Breakpoint. O jogo não recebe mais atualizações, então nada disso aqui vai chegar ao jogo, infelizmente. Mas é importante a gente observar esses pontos porque serve até como dica para um próximo jogo da franquia, entende? A gente tá nesse processo aí, né, entre um jogo e outro, e essa é a hora da gente colocar aí as ideias para funcionarem, exatamente para poder dar munição para a equipe de desenvolvimento. E aí, essas mecânicas, por exemplo, poderiam estar aí num próximo jogo facilmente, né? Comenta aí embaixo se você já tinha percebido essas coisas né, que, que apareceram aí nos trailers, mas não apareceram nos jogos. São mecânicas que, como eu disse, melhorariam muito a gameplay. Mas, infelizmente não chegaram, mas tá aí a observação, beleza? Comenta aí embaixo, um forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima.